Passo por cima, cê tá ligado, mano, tubarão chega assassina. Porque ah. hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Ah. Oh. Pré potente, você vem rima, mas eu descarrego meu pente. Ah. É tudo, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. Ah. Ah. Amigo que se eu verso de otário ele acha que é a bolsa que eu vou provar contrário hoje eu vou matar o cara que é o um clone que a rima mais famosa foi citando o meu nome oh! vai perder a linha, a rima famosa citando o seu nome mas a rima foi minha você oh! já sabe que comigo nada você vai aguentar tudo bem, tudo bem, você não é vencedor ele foi quem mandou a rima mas não é vencedor hoje na batida é perdedor quem ele respeitou mais roteirista ou o próprio ator? Oh! O próprio ator, calma seu demente pro sua língua tá mais presa que a tua mente Você não... oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!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 eles não estão aprendendo. Ha. Falou Mandela, eu ouvi da favela. Por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada, vira Joanesburgo. Tipo, rápido, a tá ligado? Aqui é o seu fim. E nem se você fosse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 Cabo Verde é bom, África é uma nação Você acha que tem o dom ensinar sobre geografia Pra o meu nome é nome Mandela, cê não sabe porque eu vi ah, Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas roda cultural Geografia ah! é poesia, é a poesia mais marginal E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital Eu me vendo por capital, mas é isso que você paga ah, Por isso eu digo amigo, minha rima na sua frente é uma praga Eu posso até perder hoje mas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 A rima é ridícula. Como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? Eu falei que ele tava com a pompa. Tua mente ela tá enganada. A pompa, mano, não é fruto. Pompa é industrializada. Oh! Vai vender pra Pernambuco. Tá bebendo agrotóxico até tá dentro do teu suco. Oh! Do suco, mano, cê tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola. Oh!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 E o beat cê não tratou Acho que o Vito mandou caô Quem te atropela foi o trator Você ah, falou até de voz Só que agora cê trombou o voz Eu tô mais feroz em cima do instrumental Não adianta pois pra mim você é uma rato. Hoje eu faço line com a sua corda vocal Cê sabe que na batalha cê não discute Comigo você não repercute, então refute ah, Eu falei de cordas vocais Mas quando eu rimo seria uma melodia fruit loops esse mano é tão fraco, eu te bato. fazendo fodada, pois eu vejo que tu não tem. Você fala muito, daí vou tá no intuito, rimando aqui no circuito e também mandando punch pra ir além. Realmente o falei de voz, ele não me entendeu. Por isso eu sempre acompanho o beat. Quem jogou GTA vai me entender, eu sou agora Groove, Acertando esse mano agora, Groove, street. Oh! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas nem todo mundo tem lealdade na tal da Groove Street Então fique em limite que agora eu vou explicar Dessa agora eu vou te casopar, Não lembro da Groove Street E o traíra do Big Smoke saiu de lá oh! Oh, o Big Smoke Você não entendeu que eu desenvolvo aqui nessas linhas A partir que eu mando é minha Eu não me inspiro em Big Smoke Me inspiro na própria devilzinha oh! Na própria devilzinha vai ver que na batalha volta pra casa Mais cedo eu tô exorcizando esse demônio Deixando até o próprio do tal padre Tevedo ficar com medo mas eu não tenho medo, por isso que rimando eu te mato na sagacidade Quando eu tô com o beat, mostro minha capacidade A única coisa que eu tenho medo é da realidade Eu não tenho medo da realidade Pois quem não sonha não é feliz de verdade Sabe que agora não constrói Você vai tomar essa surra por você entender que a realidade dói Eu só vou te explicar oh! camarada, que você não entendeu Falou de realidade, eu falei, eu vou além É porque a realidade é mais cruel Eu tive que escrever dentro de um diário de Anne Frankstein Nossa ah, tô susto a te batendo bem aqui Rima ah, acumula, tá ligado que eu faço meu frio Antigamente eu tô ligado que cê falou de Dandinho Na verdade você vai fazer shikifu, eu acho que agora vai fazer o dedinho Mas agora eu vou ter que bater, cê tá ligado, eu tô te estagnando E nesse vídeo eu já vou te bater, cê tá ligado, eu já tô te matando Sinceramente agora rima acumula, mula, magrinho Eu te bati, pumba lá pumba, vem tá Pula lá, pula, e meu acumula. Você sabe muito bem, meu mano, que ele te anula. Agora eu tô te espancando, espancando essa mula. Tá tranquilo, sabe muito bem que você é capaz. Você acha que vai perder, meu mano? Isso não, acho. Sabe que eu te colacho Porque se eu fizer o dedinho, você sabe que a chuva vai brotar de baixo. É. <tos> <tos> <tos> tá tranquilo, não dou vacilo. Sabe que eu jato na trilha. Falou tanto, meu mano, de filho e mulher. Só surra, vai passar no casu de família. É. Dois, é, é, é. um, tá de brinde, Dandinho, já finge por isso você tá ligado, agora eu vou dizer Esse beat agora é o limite Por isso que agora você vai se foder Você tá de brinde, bota o um rebite Sinceramente agora tá de brinde Realmente a chuva de bate Mas o que vem bate não me atinge uh! Só que mano, sua mente inverna, O que vem debaixo não te atinge Espera um pitbull arrancando tua perna uh! Uh! Eu quero ver não atingir Você não me incomoda, pitbull uh! Arrancando e você parando na cadeira de roda. Tá, tá, vou te matar Pitbull, você tomando curva Começa a gritar igualzinho CH ah, Tá ligado, pode crer Cante de alto tá a Ninguém tá mais gostando de você ah, Vou gritar igual o CH Só que você, truta, vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo é... ah! Tá ligado que então eu posso te botar fé, cê vai parar debaixo do meu pé Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é Tá ligado camarada, olha o Vendida na versão tá bagunçada Ei, hey, calvo eu já sou, mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno oh, oh, oh, oh, oh, oh! O seu sapato, porque eu tô lançando uma marca de tênis. Uh! Uh! Uh! Uh!